Beleza, rapaziada, Resident Evil 9 vai ter o um caverninha, tipo, aí é, você pode ficar tranquilo, o cara vai pular todos esses buracos Beleza, ó, ó, ó, ó abre a jaca do Loki Beleza, tem outra aqui, hein, ó Rapaziada, dois tiros na jaca, teve que ser dois Tá de boa Ô meu, eu peguei plantinha Aparela, vou, vamos entrar aqui Sala do relógio Simplesmente temos que pegar aquela peça gigante que não cabia de momento. Beleza, plano de conserto. indo do relógio S da delegacia, devido ao alto valor cultural do sino, vou chamar um especialista para fazer o conserto. Repasso os detalhes quando chegar no local, mas enquanto isso, não vou deixar o sino ser danificado, já que a sustentação está ameaçando ceder. O que que acontece rapaziada? Tem um item aqui, beleza? O Leon não quis tacar uma pedrinha ali pra derrubar ele. O que acontece? Vai ter que colocar as engrenagens aqui pra bater o sino, pra fazer o sino cair, explodir a parada inteira. Aí a gente pega a caixinha. <risos> Beleza, rapaziada. Ó, oh, ó, oh, o, o, o Butinelson tá, tá, tá de rolê, hein? Vamos ficar esperto nesse Butinelson, hein? Beleza. Rapaziada. Tranquilo. V vamos continuar aqui? Se o Boot Nelson vinte, é, é, aí o Carmenia desiste. Por quê? Vai ter que fazer tudo de novo, tio. Tudo. Otávio. É o quê? Ô, meu, tá vindo, tá vindo. Rapaziada, eu preciso de munição de escopeta. Não vai ter como passar aqui sem munição de escopeta. O que que acontece? Vou chamar o Boot Nelson, descer, pegar a munição de escopeta e voltar. Pensa rapaziada, de momento a musiquinha acabou. Acho que teremos um tempinho. O cara acabou de chegar no local Beleza, ele acabou de chegar A gente tem que ir lá do outro lado E ver qual é que é Com certeza, conexão para a sala Onde a peça do sininho estava É a verdade Mas, se você lembrar O, o seu Sebastião estava na salinha, tio Com certeza ele vai vir arisco Com muita fome Já com ketchup e maionese na mão Tipo, Vamos ficar esperto Ó, oh, ó oh. Fica com a escopeta na mão, Nil Ó, o oh, que eu disse o que, que eu disse, tio? O só mais 20. Aí ferrou. Bate na porta aí, tiozinho. Abre aí pra nós. Isso. Abre. Forte. Vai, tiozinho. Rapaz, vamos esperar. vamos esperar com calma. Isso. Beleza. Rapaz, é a japonesinha aqui vai rodar, hein. Ó, ó a jaca dele, ó. ó. Beleza. Rapaz, é, não sei se morreu não, a jaca não explodiu. Beleza. Rapaz, é, esse foi o jacão, hein. Rapaziada, isso que é o verdadeiro jaquez. Fizemos um jaquez da jaca dele Tranquilo, dois tiros de munição Ainda, oh, dois tiros de escopeta Ainda no bolso, beleza Vamos pegar isso aqui rapidão Beleza Rapaziada, esse local aqui é altamente não propício Pra ficar brincando de pega-pega, hein Beleza, dá pra vazar Vaza ali, O meu é o Butinelson? O meu é o Butinelson oh, Ixi! Nossa senhora. Rapaziada, espero que, que tenha. Ô, oh, beleza, tem, tem uma porta aqui no fundo. Ele tá ligado, hein? Ele tá ligado. Beleza. Rapaziada, a gente deu a volta, mas espero que tenha saída esses locais aqui. Tem local que finge que tem saída e não tem. Aí você tá ferrado, tio. But Nelson imagina o boot Nelson te encurralando na parede. Rapaziada, deve ser cada massagem com amor, tio. Ô, oh, meu, deve ser meio soco. Só dele fazer assim, ó, ó, já arrebenta a franja do Leon Já cai, já, já era Beleza, rapaziada, com esse mesmo momento emocional Vamos simplesmente colocar esse negócio aqui Pelo amor de tal, e desocupar esses dois espaços aqui Como eu travou? Beleza, rapaziada Tranquilão Agora Simplesmente Precisamos de Checar aqui em cima, tio. Ó, pecinha tá aqui A outra peça tá aqui Beleza Tem um sino, não tem mais nada aqui não tio, nem muniçãozinha nem nada Só esse negocinho velho Beleza tio, em busca da caixinha sagrada A caverninha tem dois tiros na escopeta, não suficiente nem... Pra lamber a testinha branca do, do tiozinho But Nelson. Mas é o que tem. V vamos continuar sem medo, hein? Demorou, é nóis. Rapaziada, era aqui o negócio. Beleza. Tá, tá meio escuro aqui, Leon. Se você mirar essa lanterna melhor, eu consigo ver. Consigo. Ó, o But Nelson tá vindo, hein? Só pra te avisar. Beleza, temos que colocar a pequenininha aqui, ó. Vamos colocar a pequenininha no outro. Tranquilo Agora Tem como pegar essa aqui Você vê que o negócio sai, né? Ó Paradinha sai Agora a gente coloca lá no outro e Vamos ver qual é que é Ação e diversão Ó Você coloca as peças no relógio Exatamente às três da tarde Que vai ocasionar o sino badalar Ao badalar derrubar a sagrada caixinha Aedes é aegypti okay. Vamos xerigar Rapazé, o Nelson já tá aqui, hein Atrapalhando as nossas experiências Tranquilo, Leon, agora você... Sem trabalho algum Vai simplesmente coletar Essa caixinha do chão Assim, dando-nos felicidade E nos proporcionando Momentos de felicidade A curto prazo como oh, ele abriu a porta Ele abriu a porta? Eu não sei. Foi isso mesmo? Mas tá tão escuro que eu não tô vendo nada, tio Rapaz, eu escutei portinha Eu escutei portinha é cagão. Vamos pegar logo esse negócio assim aqui Pelo amor de Deus, hein Tá game over agora, o caverninha chora por três semanas seguida. Tranquilo, já, já pega essa caixinha do amor aqui. Vamos examinar ela. Ó, já abrimos uma e essa é a segunda. Beleza. uma já tá no baú. Pegamos a segunda. Beleza, o negócio tá no hard, é hard mesmo. Beleza, vamos abrir a porta aqui. Será que o botinel só tá aqui? Vai lá e vê! Rapaziada, caminho livre para. Momentânea felicidade que o Caverninha Muito presa Beleza, olha o Butch Nelson tá perto tô, tô, tô sentindo as butinadas dele Ô oh, jogo ah! E aí tio, não tem como voltar Ou oh, tem, tem sim tio Ô oh, meu sa... oh! Nossa eu não tinha feito isso, ô oh, jogo Nossa que sorte que eu não fiz isso tio Senão eu ia ficar preso com o Butch Nelson Nossa a gente deu uma volta Magnífico Tire, nada mais, nada menos que O Ink Ribbon no baú Pegue as peças, arrume suas malas Vamos sair dessa delegacia, Leon Porque o Caverninha não está aguentando Mas... Vai, rapaziada Tem que pegar rápido isso, senão não tem nem, nem como salvar Fica vermelho o negocinho ali E nem tem como Bap. Tranquilo, rapaziada, antes de mais nada beleza. A gente tem os dois componentes aqui Mas... A gente tem que ver o mapa, ver as coisas que a gente deixou pra trás, hein Não podemos deixar um item pra trás, ó Aqui tem uma granada Sala de operações, com certeza tem munição. Esse corredor aqui também vai ter munição. Sala da caixa, da, da, da caixa forte aí, ainda tem os itens pra pegar e tem aquela bolsinha. Então, a experiência que a gente vai ter agora é simplesmente fazer a limpa. Ó, tem a arma para ser pega aqui. Tem pólvora aqui, tem a sala dos chuveiros. Tem o salão. Depois a gente tem que voltar na prisão e usar as pecinhas aqui. E temos nada mais, nada menos que essa sala aqui de observação Que tá no primeiro andar, só que é uma treta pra chegar lá ah. Beleza, é super simples o segundo andar, vamos por aqui da ação. Com certeza aquela. Ô, oh, meu, Deus, pegou pego a chave, caverninha Ô, oh, meu, Deus, pego... é bom ter a outra chave também, eu tenho duas chaves, uma que a gente não usou ainda Vap. Com tudo pronto para a aventura, rapaziada, só lembrando que a gente não vai poder salvar A gente vai pegar todos esses itens se algo der errado Simplesmente vai ser tempo perdido Pro caverninho aqui <risos> Não vou estar muito contente Mas confesso que essa aventura com o Leon Vai compensar Beleza, rapaziada, abre isso aqui É hard mesmo, tio Beleza, A gente tem uns filmes pra revelar Ó, oh, peraí era, era pro outro lado aqui Beleza, temos ainda uns filmezinhos aí Os filmes da máquina fotográfica Para revelar só pra lembrar se eu abrir essa porta aqui... Essa porta não abre. Vamos simplesmente descer ali, que é onde a porta não abria. caverninha poderia ter usado uma aqui, mas a gente só passa aqui, acho que é... Essa vez. Espero que não tenha mais um B aqui, tio. Caverninha bicou a perna de um. Ó, tá altamente repousando ali, hein. Repousando no local. Ele dá bote, tio. Só, só pra lembrar que ele dá bote. Beleza, ó. Beleza, Leon. abre essa porta... E diga... Oh meu Deus, pegamos aqui um item altamente precioso. Tranquilo. A nossa sorte foi que essa, essa chavinha aqui... Simplesmente pode ser descartada. É o que a gente já usou. Ó. Oh, munição de arminha. Tranquilamente. Rapaziada, negócio pra salvar, hein? Veio na hora super certa. E o Caverninha colocou esse negócio no baú na hora super errada. O que, que acontece? Vou ter que ir e voltar só pra proporcionar a pegada de um Ribbon, hein? Vamos ficar esperto. fazer o cara ainda tá de boa aqui, hein? Ó, vamos só pentear a franja dele? Beleza, caiu o bonezinho, hein? Rapaziada, tem um item aqui, hein? Ó, deu póvora. Paz, pente o cabelo do cara e dá pólvora. Vamos ficar esperto, hein? Ô, oh, pera tio. Será que tem como passar aqui sem ele bicar, tio? Bom, vamos ver, vamos tentar. De, deu, de momento deu. Ô, oh, louco! E aí, jogo? E agora? Aí, ferrou. Perdi a faquinha. Rapaziada, o, o tiozinho tá na cola. Peraí, peraí, peraí. Tem como pular aqui? Fala que tem como abrir essa porta. Rapaziada, o tiozinho tá aqui, hein? Rapaziada, a sorte que é uma sala do amor aqui, hein? O cara não quis entrar. O Butinel só vai ficar ali, hein? Olha, tivemos uma sorte Super gigante Que o zubizinho ali Levou uma facada, Em Linha tinha uma faquinha Ó, vamos ter que bicar o zóio dele para poder pegar a nossa faquinha de volta Ó, descansou Peraí, peraí, peraí Rapaziada, podemos fazer uma escolha aqui, de momento A gente pega o Ink Ribbon O cara tá aqui já, hein? Ih, vai ficar de, vai ficar de campana agora Ó, vai ficar de campana ali Pera, esse, esse tiozinho simplesmente enxatou, enchateou, me chateou e chateou ovos. <risos> chateou ovos é massa, hein, tio? Pera aí. Cadê a faquinha, tio? Rapaziada, a faquinha sumiu, hein? Sumiu! Pera a faquinha sumiu! Rapaziada, a faca sumiu. E agora? O que será do caverninha se é uma faquinha, tio? Peraí, tem a pobre e tem o Inki-Riba. Não adianta, tem que ir e voltar vão em, que, em que ribar de momento. Sápido. Beleza, rapaziada. Depois desses apuros totais, vamos simplesmente... Ó, botar essa, essa chavinha benta aqui. Agora temos essas duas chaves ainda pra terminar de usar e pegar mais itens, hein? Vai ser importante. A gente joga isso pra trás. Beleza, vamos simplesmente de começo. Ó, o, cara, o cara fica na captura pra sempre. A gente tem que ficar muito esperto. Cadê ele? Ó, tá ali já, o chapéuzinho dele e tudo mais, hein? Nelson número 79. Pô, ele é esperto, hein, tio? E aí, tio? E aí? Se eu vim pra cá, ele... Pai, o cara é pilantra, hein? Beleza. Primeiramente... Vamos investigar essa linha ali? Já que o Nelson ficou pra trás? O Caverninha lembra que tem uma portinha ali, nada mais, nada menos, continha. Ó, oh, ó, oh. continha o emblema da porta, hein e o caverninho deixou essa, isso aqui pra trás também De momento, vamos deixar isso aqui e a gente já pega Ó, oh, não pode correr que aqui tem líquido tio Vamos ficar esperto, tranquilo Leon, abre isso é precisa urgentemente de um item importante aqui, tio Ó oh, o jogo, beleza Pólvora, nada legal Ô oh, jogo, que parada é essa, jogo? Rapaziada, botãozinho. Com o botão aberto, podemos nada mais, nada menos, pegar mais um espaço. O Caverninha mais quer mais um espaço nesse jogo. A bolsinha mágica. Beleza? O Caverninha simplesmente vai examinar isso e vai tentar os códigos aqui, que esse código demora. O Caverninha não quer ficar adotando, não. Vamos tentar de cabeça. Beleza, esse é o primeiro. Vamos precisar do segundo de trás pra frente. Beleza, o segundo de trás pra frente é esse. Então já temos a combinação. Esse e esse. Beleza, agora a gente precisa do terceiro de trás pra frente. É esse, código é isso, isso, isso, beleza, agora a gente precisa do quarto, quarto, beleza. quinto, beleza, vamos relembrar, esse, esse, esse, esse e o quinto, agora vão arriscar esse, agora vamos arriscar o primeiro e vamos pegar o último. Rapaziada, o código foi muito rápido, tio Ô caverninha, tenha calma, tenha calma Beleza, Pegou um um botãozinho baixo. É tudo nosso Tranquilamente, tranquilo, sem estar tá muito tranquilo Vamos, nada mais, nada menos que pegar essa munição aqui Mas o cara, o cara tá na área, ó Ó, ó vamos esperar, vamos esperar quietinho Que essa área tem leaker, não pode correr Beleza, e ficar parado com esse cara, o que adianta? Paz, será que ele tá esperando? Vai lá e vê Eu tô feliz que eu vou pegar a bolsinha, mas tô triste que eu não posso sair daqui, hein Beleza Rapaziada, é abrir essa porta pra ter amor Tranquilo Rapaziada, a coisa chata é que ficou uma pavoreta ali pra trás, hein Ficou uma pavoreta ali pra trás Tranquilo Pera, pera, pera aí, tio, pera aí, pera aí qual será que é o lado melhor pra gente ir lá colocar esse botão? Tem no primeiro andar. Caixa forte tá aqui. Ah, tem pa... é só passar pelo escritório. tio. Passa aqui, ó. Entra nessa daqui. Que vai dar direto com a sala do botão. Rapaziada, vou ficar esperto, hein? Vamos planejar certinho. Se não, a magia grega não funciona. O jogo! Ele tava bem na sala que a gente quer entrar, tio. Oh, joguinho, pilatra! Beleza. Rapaziada! O que que acontece? O buraco. Chave benta, ainda temos que usá-la Simplesmente vamos lá tentar pegar esse espaço A pochetinha do Leon Bap. Tranquilo Rapaziada, se tiver mais um B aqui deixa... Ô louco tio, eu nem vi, nem vi Beleza, ó, aqui tem Lickers, tio se eu... se eu me lembro bem Ah, tinha Que que acontece rapaziada, cheio de leakers na casa Tá, tá tudo zoado Último botão Beleza? Se eu não me engano, era 103 a bolsinha? Não, era 203, hein? Vamos ver. Rapaziada, o caverninho não ia esquecer tão fácil esse número, tipo, 203. Bolsinha do amor. Ô meu ele entrou aqui. Fala que ele não entrou aqui. Ele entrou aqui. Rapaziada. E aí? Lá fora tem liquor aqui dentro tem o um Lock super rápido Vai pegar uma bolsinha, é só pra ter certeza Eles tem 109, 106 Tem um monte de item aqui hein Vamos pegar um por vez, deixar o Lock rodando aí 109 106, 103 109 Tranquilo Rapaziada, dava ter pego isso aqui faz tempo, hein Beleza, tá de boa Um, zero Três Faquinha Tá no bolso Acho que era um zero seis Ó, revelações Tranquilo, rapaziada Com mais espaço no inventário A gente pode fazer a rapa nessa sala Já me agrada muito Rapaziada, a botina do cara é, é grande É grande Oh meu Deus Ô, oh, não brinca com esse cara Vamos primeiro Primeiro a gente abre 1,02, hein Falta 1,02 pra pegar a pôr, Nossa, ele, ele, ele quase pegou a franja do Leon, hein Ô, oh, ele voltou? Ô, oh, voltou não, voltou não é, ele tá ficando profissional no nível de pega-pega. Inteligência artificial desse cara é altamente gigante. Ainda falta 102, um, viu Falta 102. Um, Beleza. Munição. VAP. Filminho. VAP 2. Faquinha. 102. Um, Pobre. Beleza, temos pólvora, faquinha e outros itens. Beleza, tranquilão. Vamos ver o que dá pra fazer. Faquinha. Ô jogo! Nossa, ele deu soco aí, ele deu soco, quase pegou. O cabelo nem esquece que tá rolando essa treta aqui. Fica tranquilão, tio. Fica na moral. Pegou uma pólvora. Fazer o que dá pra gente usar. Eu acho que esse flash grenade aqui é a melhor opção, hein? É, é Vai ter que rolar isso. A gente dá um flash grenade no zóio dele. Sai fora. Mas, antes de mais nada, acho que a gente tinha que saber qual local que a gente ia, né? É isso aí. Duas faquinhas, faquinha é importante, tio. Ó. Beleza, vamos preparar aqui a granada, antes de mais nada. Peraí, peraí, eu acho que tem como sair fora, hein? Será que eu arrisco, tio? Ele tá, ele tá andando muito rápido agora. Peraí, será que tem como arriscar? A gente abre a porta, andando, passa andando, depois na sala a gente pode correr. Ó. É muito risco, tio. É muito risco. Ô oh, meu Deus, aqui a gente pode correr. Rapaziada. É, o jogo é muito tenso, tio. É treta. O que que acontece? Estamos de volta. Aqui. Oh, meu Deus, eu levantei o carinha. Marvin. O Marvin. Agora oh, não, não, não, Marvin. A gente não pode trocar ideia agora. O cara virou zumbi, hein? Agora sou oh. de vez. Oh, meu Deus do céu. Rapaziada, estou com o sentimento de que vou salvar. Não, não, não, não. Beleza? Depois de pegar a bolsinha, pegar os filmes, pegar outra faquinha, pegar pólvora. Rapaziada, vou ter que salvar, tio. Não vai ter outro jeito. Rapaziada, é, o Caverninho usou o último Inkribble. Inquiríba... <risos> usou o último e nem sabia, tio.